Ai, meu Deus! <risos> tá aí. Eu sou o Rafael. E você? Eu sou o Miguel Angelo Norris. Miguel Angelo Hoje a gente vai falar de um livro que é escrito pela Fanny Chama Quem tem medo de lobo? Você tem medo de lobo? Não? O menininho da história ele tem. E ele tá brincando na. Ele tá brincando no quintal de casa, e aí ele ouve um barulho muito estranho, e ele decide e vê o que é. Descobre que é um lobo, um lobo mau, né? E que tamanho é a boca do lobo mau, que ele diz? Muito grande. Muito grande, assim ó, tamanho de cem bocas, ele fala. E aí começa uma fuga pela vida dele. E é um livro bem legal, que trata de um medo das crianças, né? Bem comum, o um mal dos contos de fadas, um personagem bem popular. Certa manhã, fui brincar sozinho, atrás da minha casa, num bosquezinho. Amassando o barro todo satisfeito, eu cantava uma canção mais ou menos deste jeito. Taralilalá, badá, Então parei assustado, ouvi um barulho estranho bem ao meu lado. Vi um voto escuro de olhos arregalados, parecendo dois ovos estrelados. E uma boca do tamanho de cem bocas, uivando feito louca. Uh! Eu vou querer PC também. Alô, a nossa lova aqui, ó. A nossa lova aqui, a nossa lova aqui. É a nossa <risos> Uma coisa legal do livro é que ele é todo rimado. Eu acho que isso é um recurso bem legal para. Para crianças menores E Miguel, diz aí, qual que é a parte que você mais gostou do livro? Gostei da parte que ele rasga a bunda Não, a parte fugindo que ele rasga a, a calça na, na altura da bunda E é, é bem engraçado mesmo, né? E é engraçada a solução que ele encontra para também conseguir escapar do, do lobo, né? Yeah. Quanto você gostou? Você gostou um pouco ou muito? Muito. Muito? É uma leitura bem legal. Família Palmito recomenda.